Você sabia que 80% das pessoas preferem assistir um vídeo do que ver um texto? Eu vou te dar uma dica, porque você deve estar pensando assim, ah Maurício, mas eu não gosto gravar vídeos, eu tenho vergonha, dá um branco. Lembra quando você começou a dirigir? Engata a primeira, pisa no freio, aperta a embreagem, dá seta, olha no retrovisor, que loucura! E depois ficou tão natural, no nosso Instagram, na parte de destaques, nós temos várias dicas de como você falar para a câmera, sugestão de conteúdos. A ideia do vídeo é essa, é aproximar e conectar você com o seu público e gerar uma conversão, gerar uma venda. A pessoa pegar o telefone ou querer saber mais a respeito. Eu espero que eu tenha te ajudado e inspirado você a começar a gravar vídeos. E a dica sempre é grave vídeos diários no Stories. Corre lá nos destaques do Instagram que você vai ver muita coisa boa. Até a próxima!